Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para tentar ver qual é a diferença de marcas brancas para marcas com nome. Um, nomeadamente, não está a ser patrocinado pelo Pingo Doce, mas era o que havia aqui mais perto. Então vamos tentar ver se conseguimos notar alguma diferença. Se realmente a diferença... Se bem que a diferença é preço, também não é assim por aí além, mas ainda é alguma. Então vamos tentar ver... O que, o que realmente é diferente e se notamos a diferença vamos estar olhos vendados e pronto é isso vou fazer o um barulho e eu já me esquecia para não morrermos ao cedo também temos aqui com pala e néctar de, de pera é basicamente os mais parecidos Tapa alguma coisa? Tapa. Não consigo abrir os olhos. Isto fica bem apertado. É pelo sumo, não é? Hum. Pelo sumo. Ah, yeah, pelo pois sumo. Pois é pelo sumo. Depois de me deitar o sumo. Ah, acho que vai correr um bocado mal. Este ah. é este, este não é? Também não pode estar a ouvir o som dos coisas, não Ah, não vou lá pelo som. Então, depois podes trocar os copos. Não? Vamos dizer qual copo é qual. Provei este primeiro. Tu <risos> estás tanto. E já está um bocado cheio. Podia ter posto menos. Ok. E agora é isto. Visualmente tem diferenças. Não gostas? Podes provar o outro e ver. Não é que seja pela espessura. Hum. Pela assim. qual? O sabor eu acho que é igual. É pela. Mas pela, tipo ser mais grosso, vou dizer que o compolo é este. Está certo. É esse compolo. E agora se nota se esse é mais escuro. É pela é. ser mais peso. Mas se tiver melhor dos menos. Sim. Este este, né? Deve ser este é um. Um aí. é mesmo nos uhum. olhos, E este este. E pôr o Prova este primeiro. Hum? Eu acho que mesmo pelo cheiro de perceber. Hum, Vai para <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> yeah, o bebinho Ih, esquece E aí sabor é bem parecido o sabor para mim é igual Saborava para cima. Isto é o compolo, não é? Não. Não? Não. Aí é. <risos> com pau é este. É este. É. Opa. Um beijo que é mais grosso. não sentes? Eu sinto a diferença. Mas este aqui sabe mais a pera do que este. Eu notei a diferença. Pronto, compalo sabe mais a pera. Se alguma destas marcas estiverem de sair para já sabe, o meu contato está aí embaixo. Agora vamos aos, aos doces. Yeah. Nós tivemos que cortar, que é para parecer mais parecido, tem que ser rápido. Isto é um deles. Esquece, só vai perceber também. <risos> este aqui, se calhar vai ser o vai ser mais fácil. Também isto. Pará. <coughs> <risos> oh, pá, nota-se um bocado a vir. Mas em termos de sabor, parecido, não? basicamente oh, o mesmo. Então, qual daquele qual? Primeiro era é o sneaker. Yeah. é isso. Não é fácil. É muito um Já agora só verei algum dentista. Para de crescer, venho a tirar todas as lacais. Vou partir ao meio. É se calhar é melhor. Pronto, assim não percebes. Houve aqui uns problemas técnicos. Então vamos ter que repetir aqui as provas, já temos repetido aqui, pronto, aqui eu falhei e agora aqui, bem agora vai ser mais justo porque já está repetido, vamos ver. Nesta aqui eu acertei um bocado por isso. Estamos aqui para cair. Está a com 90 anos. O primeiro é verdadeiro. Mais uma vez acertei, bem malta, vamos aqui agora, passos para Oreos, Oreos Irmãos, <risos> portanto esta é aquela, <risos> ehhhh Oh, You Yes It ela foi outra agora então este é original o último ah. tá certo Foi difícil. Vamos distribuir aí. Acho que tem vez O <risos> original era o primeiro? Uh -huh. E agora este é este. Tá? Uh -huh. E agora este. Primeiro é filipino <laughs> Não. Não? Não. Não. Permite primeira geração. O que é isso? <risos> tá uma difícil. Eu acho que o verdadeiro é o segundo. Uhum. Então estamos empatados agora. E agora o último. as batatas. Esta e esta. Isto é grande. Isto ainda é maior, velho. É. Vou deixar de tomar mais pequeno. Isto é isto. Não há batatas do mesmo tamanho, elas são todas diferentes. Eu digo. Para a segunda é original. Está certo. Correcto tecnicamente é nem ela porque ela já trabalha ainda primeiro eu pois não tem sal Eu primeiro não tinha sabor nenhum. Acho que a última era as originais. Uhum. a primeira. Então, a outra nota-se bem mais o... as... os. os Como isto falhou a um bocado e eu estava a perder, então ganhei ela esta ronda. Portanto, agora temos que desempatar, empatar talvez para o ano. Ou Natal, não sei, vamos ver. Se quiserem ver mais vídeos aí do Mana Mana, já sabem. Deixem embaixo nos comentários, comentem lá nas redes sociais também, sigam-nos. E subscrevam o canal para chegarmos aí um milhão. A falar para escamos ao milhão. Sinto <risos> ali umas moscas em cima da cama. Mas não. São é a nossa regi está atrás da produção. Isolá. E, e é isso. Uh, se gostarem deixem like, subscrevam, partilhem com os amigos, vejam os outros vídeos aí, sigam no instagram a minha e a minha irmã E é isso e, e as moscas também, estão aqui a trabalhar para nós Tem alguma coisa a dizer? Eu, Deus é que o assim bem Assim como bem, sim é assim? Os dois meninos Os dois meninos? Sim Nasci a brincar assim. Tá Pronto. A próxima é você experimentar, tá bem? É isso, é isso malta. <risos> Tchau. Tchau. mais Chamada não há tenido. Faz um bem na tua lista.